por 200, como assim? É, é quanto a, a os folder? No folder. Essas, essas é, tem... é, vê viu desses boletins que tem aí. É, vê quanto fica. Não, só pela que eu falei que era boa de preço, agora ele vem apresentando dessa uhum. assim. Qual, qual o é o que você faz no adesivo recortado? There you can...